Olá, tudo bom? Hoje vamos de convidada especial, eu tô aqui com a Priscila. Priscila é fisioterapeuta, tem mestrado em neurociências, é especialista em fisiologia do exercício e ela é professora universitária aqui em Florianópolis, ou seja, ela entende muito de exercício e principalmente de água e com crianças. Então, muito obrigada, Priscila, por ter aceito o convite, de vir falar um pouquinho sobre atividade aquática com crianças e como a gente pode estimulá-las, né? Então, primeiro, antes de passar a palavra, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui. E, Priscila, o, como que a gente pode estimular essas crianças na água? O que, que a gente pode fazer para estimular o desenvolvimento motor nelas no meio aquático? Então, quero agradecer né, esse convite, esse canal aqui é muito bacana, eu tenho assistido alguns, alguns vídeos teus descomplicando o desenvolvimento infantil, achei muito interessante. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para estimular as crianças na água. Né? Tudo é da mesma forma que a gente faz no solo, de uma forma lúdica. Então, quanto mais brincadeiras e ideias a gente tiver, melhor para diversificar essas condutas. Muita coisa a gente faz mesmo sem brinquedo. Né? O fato de estar na água, de se movimentar na água, de se mover de um lado para o outro, ou de brincar, de aprender a soprar, de aprender a se adaptar ao meio aquático, já é muito estimulante para a criança. Então a gente vai trabalhar com várias questões relacionadas à motricidade, motricidade global, é, controles de tronco, passagens de posturas, é, fortalecimento de membros inferiores, de membros superiores, de abdominal, né? Todos as, as, os ajustes posturais que a criança faz na água são importantes para o desenvolvimento motor também. Uhum. E a criança também, ela não precisa ter alguma patologia para procurar fisioterapia, né? Acho que a fisioterapia tem um papel muito importante no desenvolvimento, principalmente dentro do meio aquático. Então é uma coisa que hoje em dia não tem muito esse costume da criança procurar o fisioterapeuta para ver como está o desenvolvimento, para estimular esse desenvolvimento de uma forma saudável, principalmente no meio aquático. É verdade. Inclusive, a gente tem muitas é, crianças que acabam procurando até pelas doenças respiratórias, bronquite, asma, né, alguns distúrbios do sono também e procuram a fisioterapia, mas a fisioterapia pode trabalhar como prevenção também. Né? Existem alguns métodos, como o método Hallewick, que é um método de natação terapêutica, que ele trabalha com não só com crianças, mas com, com todas as pessoas, com deficiência, sem deficiência, com dificuldade, com medo, às vezes com traumas com relação à água, e eles podem é, prevenir também é, outras disfunções. Né? Muitas coisas também relacionadas a essa adaptação aquática para prevenir o risco de acidentes, porque às vezes você vai na casa de um conhecido, está lá num churrasco e uma criança cai na piscina. Né, e quantas mortes a gente ouve falar de, de acidentes relacionados à piscina então esse método que eu citei é um método que a gente pode trabalhar é, alguns controles de adaptação ao meio aquático o aprender a soprar a adaptação da criança para ela não, não sofrer o risco de se afogar né o adquirir uma posição segura para respiração a partir de outra né controlar as rotações voluntariamente então esse método ele trabalha com pré-requisitos e pontos adquiridos, são um programa de 10 pontos e ele trabalha com, é, com... são, são pré-requisitos que vão um levando ao outro, né? começa com o controle da respiração, controle e adaptação ao meio aquático, depois entra nas rotações e depois chega para o um nado adaptado, né? tanto para pessoas que têm condições ou tem alguma restrição por alguma deficiência, enfim. E tratamento também de algumas, algumas patologias importantes, que não podem ser feitas em solo, como por exemplo osteogênese, uhum. né, que é a doença dos ossos de vidro, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma doença que você precisa trabalhar músculo, é, membros, membros superiores, membros inferiores para evitar e prevenir as fraturas também. Priscila, então fala um pouquinho pra gente dos benefícios da água para essa criança, né? Porque a gente sabe que no solo, sem a água, é uma coisa e na piscina é outra. E eu acho que isso é uma dúvida das mães aqui que nos seguem, né? Por que, que é tão importante a gente colocar essas crianças na água? Então, a água tem uma série de benefícios. Além de ser um meio muito prazeroso, né? é um meio que as crianças gostam de estar tem muitos efeitos da água para o próprio corpo então você consegue estimular a parte da respiração a parte do sistema circulatório os músculos né e muitas atividades mesmo de, de motoras assim como a gente faz nas brincadeiras fora da água né mas a água ela permite algumas ações mais livres até do que no solo que a criança consegue é se desenvolver de uma forma bem é, específica mesmo, relacionada principalmente à sua independência no meio aquático, é, a respiração, que é muito importante, né, o controle da respiração para adaptação mesmo no meio aquático, então você consegue outros benefícios do próprio corpinho da, da criança, né, que está em desenvolvimento, noção espacial, noção de é, de, do espaço dela e o espaço do outro, é, a interação tanto com outras crianças, é uma interação social bem importante, quanto com o um, um adulto ou a pessoa que está cuidando. Então, existe também essa, esses benefícios sociais também. E uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida, e antes da gente começar a gravar, até a gente estava conversando sobre isso, sobre as boias, né? que eu acho que tu é mãe também, eu sou mãe, e a gente tem muita dúvida, né, que existem vários modelos de boias, se boia é bom, se é do braço é melhor, se é da cintura é melhor, e tu como mãe e como especialista, né, qual é a tua opinião sobre? Então, eu tenho dois filhos, né, os meus filhos hoje já não usam boia, mas já são mais velhos, estão ali na faixa dos 5, 7 anos, e é, es, existem muitas boias, muitos tipos de boias no mercado, inclusive muito tipo de flutuador que a gente usa, aqueles que parecem um espaguete né, na piscina. O que, que eu sugiro e na minha prática que eu tenho percebido? O melhor é a criança ficar sem os flutuadores, se ela tem o suporte de um adulto. Por quê? Porque isso pode ser reduzido gradualmente, você consegue deslocar, então tá com a mãe, vai pro pai, tá com o pai, vai pra mãe. Então esse deslocar você já vai desenvolvendo até uma capacidade, capacidade de ficar mais solto na água, mas quando a criança vai ter que ficar, né, lógico, sempre sob supervisão, mas às vezes você não consegue estar lá com ela o tempo todo, ela vai se desenvolver melhor com aquela boinha de braço, porque aquela boinha de braço ela sustenta a criança para fora da água, mas o corpo fica livre, então ela tem que fazer vários ajustes para se manter ali, né, sem afundar, sem rodar, então aquela boia, ela, eu, eu acredito que ela seja melhor, inclusive porque Outras boias, como aquela boinha de cintura, aquele colete, quando a criança entra na água, o colete sobe, a criança afunda, <risos> né? É e a boia da cintura, eu já vi vários vídeos, inclusive na internet, que a criança virou de ponta-cabeça e depois alguém percebeu que estava com as perninhas para cima, lá batendo, um perigo de afogamento mesmo. Então elas impedem que a criança retorne à posição, né? Coisa que a boinha de braço não faz. E aos poucos, o legal é treinar a criança a flutuar, ela aprender a flutuar sozinha. Então, isso você pode fazer. Você coloca ela deitadinha, dá um apoio e vai diminuindo esse apoio aos poucos, né? Ensinar ela a respirar, relaxar, que ela vai conseguir controlar essa flutuação. E é um treino bem legal, inclusive, para prevenção de acidentes e de afogamentos. E aí vai tirando, né? A dependência da boia, de estar sempre com uma boia com um suporte dentro da água. E uma última pergunta, Priscila, para aproveitar a tua, tua vinda aqui, né? Para falar um pouquinho mais sobre esse mundo aquático. Com quantos anos ou meses, enfim, a criança pode começar a adaptação no, no meio aquático? geralmente a criança ela já está adaptada porque ela ficou né ali na barriga da mãe dentro do útero cheio de água então para ela normalmente é gostoso tanto que a gente tem aquelas tamitubes né que são aquelas banheirinhas que a gente fala de o da criança e eles gostam muito acalma melhora a cólica às vezes melhora o sono né mas é, para entrar mesmo na piscina, aí vai depender do tipo de. ou na, ou na água, depende do, da disponibilidade que você tem. Porque tem algumas substâncias que são às vezes complicadas, por exemplo, o cloro, para criança muito pequenininha, pode ter alergia. Né? Eu atendo crianças já a partir de três meses, que às vezes procuram né, atendimento por torcicolo ou por outras disfunções, mas é, se a água não for lesiva, assim, se não for tão é, com um cloro tão excessivo, por causa dos olhinhos e da pele sensível, né? Você pode trabalhar com a criança mesmo a partir dos três meses, né? E porque quanto mais cedo ela tiver o contato com a água, mais ela vai continuar com isso, né? De gostar de estar na água e, e sempre passar daí um hidratantezinho próprio para bebê, o próprio para criança, para evitar esse tipo de alergia e, e estar sempre atento, né? Principalmente aos olhos e aos ouvidos, porque às vezes também desenvolve uma otitezinha, uma inflamação, né? no ouvido, e aí isso vai mais prejudicar do que beneficiar. Existem até... É escolas até para até para natação que pegam as crianças bem pequenininhas, mas normalmente o que a gente vê a partir dos seis anos que você vai começar com uma atividade sistemática de ensinar a nadar com um profissional da educação física, mas antes disso você consegue fazer adaptações, brincadeiras, né? E quanto antes a criança tiver contato com o meio e se adaptar, eu acho que é um, um, um ideal, não né? tem uma idade certa assim. Mas para ela começar a soprar, por exemplo, de entre 1 um a 2 anos, a criança ela consegue reproduzir ou assoprar. Né? Você pode até começar com um canudo, o problema é que no início a criança ela chupa em vez de assoprar. Então você precisa começar a treinar essas bolinhas ou assoprar. A partir do momento que ela começa a reproduzir o seu gesto, soprar mesmo fora da água, depois pôr a boca na água e assoprar, aprender a soprar pelo nariz, isso daí você, você começa ali entre 1 um e 2 anos, as crianças conseguem fazer. E Priscila, para quem tem piscina em casa, né, que a gente está ainda no inverno, mas daqui a pouco vem o verão. Então, para essas mães, para esses pais que já querem começar a adaptação e brincar na piscina, duas atividades: uma para crianças até dois anos e uma para crianças após os dois anos. O que, que tu sugere? Eu sugeriria a parte da respiração, brincadeiras que envolvam a, se, a se assoprar, que a criança ela tem que entender que ela tem que soprar em vez de beber água, uhum. né? Então, brinquedos que flutuem, por exemplo, tem bolinhas, como aquelas da piscina de bolinha, você pode colocar elas na superfície da água e estimular a criança a soprar a bolinha de um lado para o outro. Lógico que não a soprar demais, né? Porque isso também a criança uhum. vai ficar tonta, mas a soprar de um lado para o outro, a soprar para né? às vezes está com um adulto aqui, o outro adulto está ali, um assopra de um lado para o outro, eu acho que é uma brincadeira bacana para estimular o soprar. Né? E as... Isso até dois anos. Até dois anos eu ah. acho que elas conseguem reproduzir ah. o soprar. E após os dois anos? Após os dois anos, eu sugiro já brincadeiras mais ativas, né? Usando então braços e pernas, bater de pernas, né? Os saltos mesmo, lógico, sempre com cuidado, né? Então a mamãe ou o papai estão embaixo, dentro da piscina e a criança salta e aí você dá um espaço para ela cair na água mesmo e você pegar, porque isso vai adaptando também a respiração. Ela vai se adaptando, a aprender a soprar quando ela estiver embaixo da água. Eu acho que isso também melhora a autonomia da criança, né? com certeza. Acho que estimula a autonomia e é importante. Perder o medo, né? É. Perder o medo. É, é sempre explicar a criança que ela não pode estar tá sozinha ali, né? Sempre Sim. com alguém, para não ter esse risco dela pular na piscina sem ter supervisão. Hum. Mas é bem importante para ela desenvolver mesmo essa, essa autonomia, segurança de estar tá na piscina. Hum. Obrigada Priscila, obrigada por ter vindo aqui, né? Ter nos ajudado, ter falado um pouco mais dessa parte aquática. E eu sei que tu, que tu trabalha muito com isso, que a tua experiência é muito rica. Então, eu espero que vocês tenham gostado da, das dicas da Priscila. Né? Se vocês tiverem mais dúvidas no assunto, a Priscila volta, que eu sei que ela volta <risos> com certeza para falar mais. Então, fiquem à vontade para deixar suas dúvidas. E, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que te agradeço. Até mais, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no, no canal para acompanhar nossos vídeos e nos acompanhar no Instagram. E até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.